saígo muito contenta desses de dois dias de seminário entre o Fundo de São Paulo e o partido da esquerda europeia. Tivemos grandes debates, muitas reflexões muito profundizadas acerca da crise do capitalismo mundial, de, de, de lo que sofrem os trabalhadores e trabalhadoras e todos nos pueblos em América Latina e em Europa com os cães de um neoliberalismo que privilegia, privilegia as transnacionais e o sistema financeiro internacional. E foram debates que nos permitiram identificar muitas similitudes, muitas coisas em comum acerca de ações que nós, como Foro de São Paulo e como esquerda europeia, temos Uh, para ser em próximos meses. Temas como a profundização do análise da crise económica, temas como nuestro programa uh, hacia a libertação de nossos povos da dictadura do sistema financeiro e das transnacionais e del modelo neoliberal que le impuseram a los europeus e que tentam imponer eh, a nossos pueblos em américa latina através de lá contraofensiva conservadora contra nuestros governos populares de esquerda e progresistas. assim que nossa proposta é de seguir debatiendo, debatendo eh, profundizando os contenidos e mais que todo eh, proponer acciones em conjunto do Partido da Esquerda Europeia e o Foro de São Paulo, para temas como, por exemplo, o combate aos paraísos fiscais, o eh, combate à desindustrialização de nuestras, de nossos pueblos, de nossos países, eh, campanhas de solidariedade, e para isso vamos a, fazer eh, um novo seminário o segundo seminário entre o Foro de São Paulo e Partido da Esquerda Europeia. E no 22 Encuentro do Foro de São Paulo que se vai a realizar em julho em Manágua, Nicarágua. E neste momento pretendemos uh, formular propostas de ações em conjunto para que podemos actuar em los dois continentes unidos por las nos mesmos ideales de fraternidade de inclusão inclusión social. De construir países e nações soberanas e que atendam às necessidades de nossos povos, de saúde, de educação, de vivienda, de empregos, que são necessidades que tanto lá como a, a lá, já como acá, identificamos como as principais necessidades de nossos povos. Saiu da salgo. salgo de acá, muito contenta com os resultados do seminário. E deseo a los compañeros e compañeras, delegados e delegadas, ao Congresso del PIE, que empieça amanhã, muita suerte, muito debate, muita profundização e muita unidade, porque a unidade da esquerda é uma das principais ferramentas eh, que temos para construir um mundo melhor.